Se você quer emagrecer, você está no lugar certo, porque eu vou te ensinar como fazer a dieta low carb, que te ajuda a emagrecer, mas também te faz ser mais saudável e é basicamente reduzir a quantidade de carboidrato da sua vida, reduzir. Low carb na minha opinião é o futuro, porque carboidrato é açúcar e tirar o açúcar é vida. É o princípio do desembrulhar menos e descascar mais, entendeu? O açúcar engorda, faz mal para os dentes, inflama o corpo, desgasta, envelhece, quer dizer... Nesse esquema low carb o seu metabolismo funciona mais rápido e porque você foca a alimentação na proteína e na gordura, essa alimentação também te tira a fome porque a gordura demora mais para digerir, mas é gordura da boa, não estou falando de fritura não hein. E te ajuda a combater a retenção de líquidos e aliás essa... Essa, esse desinchar é uma das primeiras sensações que você sente logo que você começa a fazer low-carb. Além disso, também vai te ajudar a diminuir os triglicerídeos, se for o caso. Também ajuda você a diminuir a quantidade de infecções urinárias que você tem, se for o caso. Porque as bactérias dentro de você já não tem tanto alimento se você tirar o açúcar, entendeu? O carboidrato. E depois, também é legal para você regular as taxas de glicemia, no caso de pré-diabetes e mesmo durante o diabetes dá para você ficar com aquilo bem, bem legal. Seu médico vai gostar. Você tinha ideia de que low carb podia fazer tudo isso por você? É incrível. Na minha casa eu faço muito low carb e, e o pensamento é o seguinte, para te ajudar, é assim que eu penso: que vegetais vão estar no meu prato, né? Então são Vai ser couve, vai ser uma folha, vai ser o que? O feijão ou a lentilha, ou vai ser o brócolis ou a couve-flor e depois o que Pode ter arroz? Pode, pode ter arroz e feijão, óbvio que pode, mas a quantidade de arroz e fe... de arroz propriamente, de carboidrato ou de batata ou de macarrão que eu puser no meu prato vai ser menor. Por quê? Eu já fiz o brócolis, tem tenho que comer, já fiz, já cortei o tomate, eu fiz a salada, sabe? Eu fiz o cogumelo, não sei qual é o vegetal que você gosta, mas o segredo de fazer low carb legal é aumentar o leque de vegetais que você pode comer. Eu vou te dizer mais pra frente quais são os vegetais mais pobres em carboidratos que combinam mais com low carb. Mas, depois vem a proteína né, e a proteína pode ser o seu tofu, o seu seitan, o frango, a carne, o peixe, o que você quiser. Mas, a ideia é, quanto mais vegetais eu misturo no meu prato, menos sobra espaço para Batata, arroz, macarrão, não tem que ser sempre isso para acompanhar o que quer que seja, entende? Pensa nisso depois, entendeu? E eu também vou te mostrar umas refeições que eu faço lá em casa, uns exemplos para te dar assim uma... Para te inspirar, para te dar umas ideias do que, que você pode fazer no dia a dia fácil, porque o meu negócio é sempre fácil e saudável, né? E low carb, porque você não precisa de dietas malucas que te tiram o prazer de comer e até colocam a sua saúde em risco. Por isso é que a dieta low carb pode muito bem ser o seu caminho para alcançar o peso que você sempre sonhou e ser mais saudável e feliz. E é claro, eu estou aqui para te ajudar. Música A dieta low carb é um estilo de alimentação mais saudável que serve para qualquer pessoa. Não tem nada a ver com deixar de comer completamente o arroz e endemonizar a batata ou nunca mais olhar para o macarrão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com diminuir a quantidade de carboidrato e incluir alimentos com carboidratos de melhor qualidade. A gente come muito carboidrato e esse é o problema. A gente fala low carb, na verdade para mim é normal carb, não devia ser, né? a gente é que come muito carboidrato. Tirar o carboidrato é comer o carboidrato que a gente tem que comer, que é menos. Então presta atenção, alguns exemplos de refeições que eu faço lá em casa, anota aí, só para te inspirar, sabe? Por exemplo, café da manhã, imagina, uma xícara de café, um ovinho, poché ou cozido ou escalfado, não sei como se chama na sua região, é que você põe na água assim com um pouquinho de vinagre e sai assim sem casca, delícia. Depois, uma fatia de pão de aveia com um abacatinho, sabe? Uma pimentinha, um azeitinho e um salzinho no abacate. Café da manhã low carb. Outro exemplo de café da manhã low carb pode ser um iogurte com uns moranguinhos picados, uma granola por cima, hã? Gosta? Um cafezinho né, para terminar ali um cafezinho sem açúcar, para deixar o parênteses sempre aberto e fechado, <risos> porque é sem açúcar, sempre é low carb que a gente está falando aqui. E outro exemplo de café da manhã delicioso, no dia que você está com pressa, pá, uma crepioca, hum, Recheada com queijo e um cafezinho, aí eu adoro cafezinho, mas pode ser chá se você não curte café, pode ser um chazinho. Agora, para os lanches você pode pensar assim, um punhadinho de ah, castanha do Pará ou então castanha de caju, umas amêndoas, nozes, um queijinho, azeitonas, hã? Gostou? Ficou salivando? São boas alternativas aí de lanches pra você. Low carb é um, é um conceito equilibrado, sabe? Se trata de diminuir a quantidade de carboidrato e não de tirar, de, de tirar completamente o carboidrato, não é radical, entende? É por isso que eu gosto dessa dieta, desse estilo de alimentação na verdade. Agora, para almoço e jantar, pensa aí, imagina, né, uh, uma um macarrão de abobrinha, né, você corta a abobrinha assim, as tirinhas, coloca na panela com um pouquinho de azeite, uns tomatinhos cortadinhos e tal e acompanha com o quê? Uma carne moída, o salmão, o camarão, um peixinho qualquer se não tiver, o salmão tem que ser, atum, enfim, eu adoro com lentilha, fica assim mais vegano, mas eu, eu gosto muito também. E depois tem a berinjela recheada, adoro berinjela recheada, uma carne moída, um atum na berinjela recheada, sabe, você faz de lado um atum, reche... né, com tomatinho, milho, não sei quanto, depois você recheia a leva no forno, um queijo ralado por cima, oh, low carb e delicioso. Você vai pegar o okay, quê? A quinoa ao invés de cozinhar, um arroz é exatamente a mesma coisa, você põe a quinoa na água, espera cozinhar e você tem mais proteína do que carboidrato. vocês você tem um, um arroz, quinoa, <risos> mas é com menos carboidrato. Aí você acompanha com o brócolis que você tiver, né, ou um tomatinho picado e, por exemplo, um franguinho, um filezinho de frango assim na chapa. Fazer uma alimentação mais saudável não tem que ser ruim, tá aí, low carb pode ser o seu esquema, é o meu. Ai, e eu adoro sabe o que? Ratatouille. Que na verdade, sabe o que é? Legumes assados. Você põe, eu ponho junto no forno, uh, berinjela, abobrinha, cebola, tomate, pimentão, tal, dou assim, um, faço um fiozinho de azeite em cima, põe um peixinho ali do lado, põe no forno, 20 minutos e eu tenho os meus legumes. Eu gosto deles meio al dente, meio crack mesmo, que é o tempo do, do peixe cozinhar e eu tenho um jantar rápido, fácil, low carb e barato. E é saudável, eu falei a parte saudável, que eu não posso esquecer. É bem saudável. Outras opções podem ser o quê? Uma saladinha. Uh, um creme de alho poró, uma sopa de tomate no inverno, uma sopa de tomate, pensa lá, quentinha, você joga o ovo ali, deixa o ovo esquentar, você faz um pochê, sabe, um escalfado, mas dentro da sopa de tomate, ah, adoro. E no verão você faz a sopa de tomate diferente que é um gaspate, que é uma sopa de tomate gelada, que é cebola, pimentão, tomate no liquidificador com um pouquinho de vinagre gelada, que acompanha com pepininho, de, ó, babei, tem aí? não tem né? Hum, tem que fazer. É uma dieta sem muitas neuras onde você só tem que ter atenção à quantidade de carboidrato do seu prato e do seu dia alimentar. Uma das coisas mais legais que eu gosto na dieta low carb é que te obriga a produzir menos insulina. Insulina é um hormônio normalmente produzido pelo corpo no processo digestivo quando você consome carboidrato, açúcar. Hum? Só que a insulina informa o teu corpo, quando chega lá tem insulina no sangue, a informação é vamos armazenar gordura. E você armazena gordura quando você tem insulina, então quanto mais insulina você produz, mais gordura você armazena. E quando você come menos açúcar, você tem uma produção menor de insulina e você emagrece mais rápido, mais fácil, entendeu? Agora para adotar a low carb de verdade eu vou te dar ferramentas, vou te dizer aqui uma lista de alimentos que você pode comprar e que você vai comprar na próxima ida ao supermercado. Pensa bem. Nota aí, né? Nota aí que vai estar tá aqui escrito também, vai estar tá na minha boca, vai estar tá aqui na tela para você não esquecer e na, no teu papel aí. Abobrinha, o chuchu, a couve, couve-flor, uh, brócolis, a acelga, repolho, espinafre, cogumelo, espargos que eu adoro, que não tem sempre em todo lado, mas é bem legal e é bem low-carb. Então esses são alguns alimentos que você pode incluir e que são super liberados na dieta low-carb. Você pôr na sua lista de compra da próxima vez. Para você entender se aquele vegetal é ou não é low-carb, pensa assim, cresceu por baixo da terra? Batata, inhame, cenoura, cresce embaixo da terra, beterraba, tem mais carboidrato. Cresceu em cima da terra? O chuchu, o, o cogumelo, a abobrinha, é mais low-carb. A partir de agora você vai dar prioridade, preferência às frutas menos doces. Então, morango, amora, framboesa, pêssego, pitanga, melão, maracujá, carambola, mirtilo e acerola são alguns exemplos de frutas que mesmo maduras não tem muito açúcar lá dentro e que são assim super ricas em antioxidantes, é vida, sabe? Ótimo! E tem outra coisa, não basta diminuir o carboidrato, a proteína e a gordura tem que ser de boa qualidade. Proteínas de boa qualidade pode ser o seu peixinho, a carne, a carne tem que ser magra mas o peixe pode ser gordo né, a gordura do peixe é legal, a gordura da carne nem tanto. Ovos, laticínios tipo queijos né? Pode ser o iogurte, pode entrar no low carb, bem legal. A ricota é um queijo bem interessante para você incrementar a sua dieta. Gorduras boas para dieta low carb. A gordura proveniente do abacate, do azeite, que é o óleo da azeitona, hum? da semente de girassol, a própria semente de abóbora, semente de linhaça... Amêndoas, nozes e castanha do Pará, por exemplo, sempre integram ali a low carb te oferecendo muitas gorduras de boa qualidade. Gordura é super bem-vinda na dieta low carb. Ok? Você tira carboidrato, tem que compensar com alguma coisa, gordura e proteína de boa qualidade. Mas não é gordura proveniente de fritura. E nem é a gordura que vem em pacote. A gordura vem, tá no rótulo, tá não sei quanto de gordura, tá empacotada, foge de, de gordura que está dentro de produto industrializado empacotado. Por isso é que você vai fugir, sabe do que? Fast food, que tem muito carboidrato e muita gordura trans. Que além de ser super saturada e péssima para o seu colesterol, é terrível para o seu fígado, para a sua saúde em geral. Entendeu? O que eu gosto nessa história de low carb é que você começa a ter mais consciência com relação àquilo que você está comendo, sabe? E é um esquema fácil e barato e que você come comida de verdade. A regra de ouro é mesmo essa: comer produtos frescos e naturais. Como tudo na vida tem dois lados, tem sim alimentos proibidos na low carb que são alimentos principalmente industrializados, cheios de aditivos e que são prejudiciais. Aliás, são prejudiciais para a sua saúde. Não devia estar na, não tem que estar na low carb, não pode estar na low carb, mas não devia estar na tua vida em nenhum momento. Nada de mortadela, salsicha, linguiça, salame, presunto, peito de peru, sabe? Passa longe disso no supermercado. Suco sucos de caixinha, sorvete, doce, bolo, biscoito também não combina com low carb. Sabe aqueles cereais que, de criança, na verdade aqueles cereais docinhos que se chamam de cereais que é redondinho, coloridinho ou então é de chocolate ou então... Sabe para criança que a criança adora? Aquilo não combina. É para tirar, cospe, não come. tem em casa, queima. Entendeu? Não é para comer. Batata frita, aqueles salgadinhos prontos, comida pronta congelada, margarina, ou seja, gordura na dieta low carb tem que ser boa. E mesmo se os alimentos forem light ou reduzido em gordura, são alimentos... Sabe que você olha e fala, ah tem menos calorias, ah é, não sei quanto por cento de gordura a menos, né? São alimentos que se estão empacotados tem gordura de má qualidade. Entende? Por isso não combinam com dieta low carb, então se você tiver que tirar de um pacote, tiver uma data de validade longa, atenção, e se tiver escrito lá no pacotinho ah, gordura trans, fica de olho, não come. Mesmo que for, seja pouquinho, porque a gordura trans é uma quantidade pequena, mas basta uma quantidade pequena para te fazer mal à saúde. Esse é o problema da gordura trans. E por falar e ler rótulos, no rótulo ah, dos alimentos está escrito quanto de carboidrato ou de açúcar tem naquele produto né? Mas açúcar e carboidrato podem ter outros nomes que para você, no seu olhinho inocente, que agora não vai ser mais, que eu vou te tirar a inocência <risos> nesse momento, não vai ser mais porque você vai saber que o açúcar pode ser conhecido como? No rótulo lá, pode estar escrito assim, maltodestrina, pode ter escrito frutose, pode estar escrito lactose, lactose é açúcar, pode estar escrito hum, xarope de malte, xarope de milho, açúcar invertido, sacarose, maltose, são todos nomes Diferentes para a mesma coisa, tipo minha mãe me chamava de Tati, de Tatinha, Tatiana, quando eu estava mais, tava mais chateada, mas tudo igual, entendeu? É isso e aí esses nomes todos confundem porque são diferentes e aí agora você ninguém mais te engana. Normalmente a indústria coloca o açúcar numa quantidade incrível para você gostar e viciar e para você, seu cérebro Sente prazer. E aí você, quando você sente prazer com uma coisa, você faz o que? Repete aquela coisa. Então você vai comer demais e de novo aquela coisa. Então quanto menos você repete aqueles seis comportamentos que de alguma forma te induzem um prazer, você, deixa de, você esquece e desacostuma de comer aqueles alimentos. E aí você é capaz de fazer uma dieta low carb sem sacrifício. Prometo. E é isso, eu acredito mesmo que low carb é o futuro, sabe? É, tirar açúcar é vida e é o seu futuro se você quiser ter uma vida longa e é saudável. Então vai no Low Carb. E se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei a entender melhor o que é o Low Carb, como é que pode entrar na sua vida, como fazer, né, como a questão prática da história, se isso te inspirou a fazer Low Carb, me conta, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, passa para todo mundo, manda no grupo da família e tal, olha que é Tati. O vídeo é legal, o canal tem coisa legal, por isso fica com a gente. Até a próxima!